O esgotamento da capacidade da infraestrutura viária, devido à dependência dos modos de transporte motorizados, o transporte coletivo caro e desconfortável e as preocupações climáticas, fazem com que a bicicleta ganhe espaço nas discussões relacionadas à mobilidade urbana. Porém, ainda existe muita resistência em relação à bicicleta como modo de transporte. O Converso de Engenharia propõe a seguinte pergunta. A bicicleta é um problema ou uma solução como modo de transporte? Hoje, qual é a maior dificuldade dos ciclistas em Porto Alegre? Na realidade, a gente tem dois tipos de dificuldades. Né? Uma é relacionada com a infraestrutura para ciclistas. Né? Porto Alegre tem um plano diretor cicloviário que previa 500 km de malha cicloviária e atualmente a gente não possui nem 10% de, disso. Né? Outro grande problema, já que a gente não... que é oriundo desse primeiro, como nós não possuímos a infraestrutura dedicada para ciclistas, os ciclistas para fazer deslocamentos um pouquinho mais longos, necessitam transitar junto com os carros nas vias, compartilhando o espaço. Aí surge um problema grave com é o problema de segurança, né? que ao longo do tempo vem melhorando. Assim, Eu percebo, como ciclista, que os motoristas estão mais educados para entender que aquele espaço também pode ser utilizado pelos ciclistas. Porém, existem algumas dificuldades. Para mim, a principal delas é respeitar a distância regulamentar né, do veículo em relação à bicicleta, que é a distância de um metro e meio. Já foram feitas campanhas uh, de conscientização, né, mas os motoristas na prática assim, são, são poucos os que respeitam e a própria infraestrutura viária da cidade, muitas vezes tem ruas muito estreitas, que não suportam também que seja respeitada essa distância regulamentar. E isso acaba inibindo muitas, muitos potenciais uh, ciclistas, né? futuros ciclistas no caso, de utilizar a bicicleta como meio de transporte por medo ou receio de segurança. E também acontece com ciclistas que uh, pedalaram durante um bom tempo, 5, 10 anos. Quando ocorre um evento desse tipo, pode também inibir esse ciclista deixar de utilizar a bicicleta como modo de transporte nas vias compartilhadas porque ocorreu algum evento, algum acidente nesse sentido. Hoje, como tu acredita que está a estrutura cicloviária perto, ao redor dos campos da U? Assim, aqui no campo centro, para acesso ao campo centro, a gente tem uh, algumas ciclovias mais próximas que facilitam, mas na maioria dos deslocamentos, eu acho que não tem como andar 100% nas ciclovias. Né? Para o campus do Vale, eu acho que o problema é mais crítico, porque para lá a gente não tem infraestrutura dedicada nenhuma, então os ciclistas têm que trafegar ali na Bento Gonçalves, num trecho onde os carros andam numa velocidade elevada. O próprio pavimento no lado direito da pista, que é onde normalmente o ciclista se coloca, é bem ruim naquele trecho. Assim, então, é realmente é uma aventura chegar lá assim, de bicicleta. Né? Tem que ter um, O ciclista tem que ter, além de tudo, um pouco de coragem para fazer isso. Tem muitos ciclistas, tem muita demanda. Assim, a gente nota que, principalmente de alunos, existem muitos deslocamentos. Mas é perigoso. Hoje o ciclista não tem um lugar muito bem delimitado na via. que precisa mudar para o, o ciclista ser mais bem aceito e se sentir mais seguro dentro das uh, Tem uma, umas questões uh, que são importantes de ser tratadas. Junto com alguns estudos até de, da neuropsicologia, que fala que o cérebro não reconhece o que ele não está acostumado a ver. A gente tem dificuldade de reconhecer. Então, o que, que, o que, que a gente pode trazer isso para a ciclovia, e, na verdade, para a segurança das bicicletas? A, a gente está numa via dirigindo como motorista, onde não costuma ter bicicleta, e vem um, um ciclista na sua direita, no lugar direitinho onde ele deve, ele deve estar, a gente pode até não perceber ele, porque a gente vê aquela imagem, mas a gente está tão... Uh, é tão inesperada, é tão pouco usual, que tu não enxerga. E acaba fechando, convertendo em cima deles, né, fazendo manobras perigosas. Então, é muito importante a bicicleta e com volume para o sistema. Porque é esse volume que vai fazer as pessoas, os outros players, né, seja motorista de carro, de ônibus, o próprio pedestre, né, que também pode sofrer com a, com a bicicleta, ou pode causar problemas para a bicicleta, uh, eles precisam reconhecer a bicicleta no, no sistema. Então, isso é uma coisa importante. Tem que ter mais gente andando de bicicleta. Quanto mais gente anda de bicicleta, mais segura ela, ela vai ficar. Né? Isso é chamado de safety in numbers. É, uma, é, uma, é um, uma área do conhecimento também né? que estuda isso. Então, uma forma da gente trazer isso, trazer a bicicleta mais para o sistema, é aumentar a sensação de segurança do ciclista. Muitas pessoas relatam que não vão não andando de bicicleta porque tem medo de andar como meio de transporte, né? não dentro de parque. Então, como é que a gente traz? Se eles têm medo de andar, a gente teria que trazer eles para andar de uma forma mais segura. Até hoje a gente fala, bom, faça ciclofaixa, faça ciclovia. Mas não é razoável, não é esperado que uma cidade tenha ciclovia, ciclofaixa para tudo que é lugar. Não, não é assim que tem que ser, né? Porque não existe também espaço para tudo isso e não existe de fato essa necessidade. A gente tem uma necessidade de conviv uma convivência conjunta e é necessário ter essa convivência conjunta. Então, uma das coisas que está se abordando, que é polêmica, é o uso da bicicleta, que se pensa mundialmente, o uso da bicicleta em cima também da calçada. Hoje, no Brasil, o CTB prevê a bicicleta no leito da via, né? Ela não anda na calçada, é proibida na calçada. E se vocês observarem, tem cada vez mais gente andando na calçada porque se sente arcoado de andar na rua. Só que está errado, né? E... Então, uma das vertentes é, e se fosse permitido? Quem que se incomoda com isso? Como é que o pedestre fica nessa situação? Assim, a bicicleta passa de, de vítima no, junto aos carros para vilão junto aos pedestres. E essa troca de papéis pode ajudar muito a bicicleta a se comportar nos dois lugares, ajudar muito aos outros olharem para a bicicleta também. Eu acho que pode ser, favor, aliás, favorável para todo mundo. Uh, às vezes a gente colocar na, na posição de vítima e às vezes na posição, uh, às vezes, do bem, às vezes, do mal. né se, não é assim que a gente quer chamar né, bicicleta, mas a gente conseguir botar nos dois papéis para poder se adequar a é esse comportamento e compatibilizar, e daí sim ter uma harmonia de convivência. Hoje, qual é a maior dificuldade dos ciclistas dentro de Porto Alegre? Eu acho que a maior dificuldade que tem é a relação entre ciclistas e uh, condutores de veículo. É uma relação que não tem inocente, todo mundo quer ocupar um espaço que é ruim, a uh, a rua ela é ruim, a, o asfalto é ruim, as relações são ruins. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Ninguém quer ceder espaço a ninguém. As ruas são estreitas, mal projetadas. E eu acho que essa relação é a maior dificuldade para quem pedala em Porto Alegre. É a relação carro-bicicleta. acredita que as ciclovias estabelecidas hoje em Porto Alegre estão em bom estado e estão bem localizadas? Eu acredito que não. Eu acredito que elas uh, não ligam né, uh, pontos importantes da cidade. A gente tem faixas muito curtas né, nessa malha cicloviária, tem ciclovias que não têm uma extensão muito longa ou as que tem, como o caso principal, que é da Ipiranga, tem uma interrupção no, no, no meio do caminho que causa um problema muito grave né de segurança, porque numa via que nem a Ipiranga, tu sair da ciclovia e trafegar junto com os carros durante um trecho ali de um quilômetro, mais ou menos, é algo bastante perigoso, porque é uma via onde os carros trafegam em uma velocidade mais elevada. E isso é um, é um grande problema para os ciclistas. né Então, é uma... Reclamação recorrente dos ciclistas, justamente isso, né, que sejam mais planejadas a implantação desses pontos de ciclovias e ciclofaixas na cidade, para que a gente tenha conexão entre vias importantes, entre locais importantes da cidade. Hoje quem usa bicicletas, às vezes não, não é ciclista, ele, é, ele usa por, por prazer, por, pelo lazer. Como tornar os usuários das bicicletas então realmente ciclistas com um equipamento adequado, sabendo se posicionar na via? Então, uh, a gente está trabalhando muito no sentido de estimular a bicicleta como meio de transporte, né? Então, é isso, é o ciclista de meio de transporte, além do ciclista de esportivo e o ciclista uh, de, de fim de semana, de lazer, né? Uh, nas pesquisas que, recentes também mostram que quando o ciclista usa os seus equipamentos, como capacete, luzinha, uh, a própria bicicleta, ter, ter também os, os itens, né? A buzina... Uh, é mais respeitado pelos demais usuários do sistema. Seja motorista, de carro, ônibus, pedestre. Então é muito importante esse papel. aquela ali está uh, andando como um membro do sistema. né? Então se botar nessa qualidade ajuda muito a ser respeitado. né? Uh, então a postura que o ciclista tem em relação ao meio vai ser o jeito que o meio vai ter a postura em relação a ele. Né? Nesse sentido é bem importante mesmo a gente... Uh, o ciclista respeitar uh, as regras, por exemplo, a gente vê muito assim, o ciclista aproveita o sinal e passa porque realmente ele tem uma flexibilidade às vezes de passar, mesmo quando o sinal está fechado para ele uh, a ideia é que isso não não é razoável, porque ele tem que estar tá aderindo às regras né? e, e olhando isso nessa, nessa ideia de botar ele na, na, na calçada na calçada ele tem que proteger o pedestre, ele tem que se adequar à velocidade do pedestre, se ele quer andar rápido ele tem o direito de andar na, na via, no leito da via e andar rápido junto com os carros. Se ele está com medo e quer ir para tá né? a calçada, ele vai ter que se adequar. Em momentos de muito tumulto de pessoas, tem que botar os pés no chão, conduzir, empurrar a bicicleta. Então, é, é, é a empatia com o sistema. Né? E é a mesma empatia que a gente quer do, carro, do motorista do carro com o ciclista, ele entender que... A bicicleta está é, sujeita a uma força, passa um caminhão do lado muito perto, tira um fininho, a bicicleta chacoalha, isso é perigoso. Essa empatia do motorista de caminhão e de ônibus para com o ciclista, o ciclista tem que ter para com o pedestre. E as pessoas colocando no papel do outro vai permitir essa convivência mais harmônica dentro do sistema de transporte. O que andar de bicicleta diariamente muda na vida do ciclista? Eu acho que não muda na vida do ciclista, eu acho que muda na vida do indivíduo. Ah, Para mim, andar de bicicleta é um estado de espírito. Sabe? Você vê a cidade, você vê as pessoas de uma outra forma, você tem condição de interagir, de ver algo que lhe chamou a atenção, de parar, de poder observar, de poder pensar. As coisas elas fluem num ritmo mais lento, pela característica ah, da bicicleta, de você ser o o elemento de força ali, de velocidade, então você tem um domínio sobre o espaço. Sabe? Eu acho que é isso que muda, muda as relações do indivíduo. sabe Quando você não está andando de bicicleta, mas se você faz uso da bicicleta, você passa a respeitar as outras pessoas, porque você sabe que dentro daquela relação carro-veículo, você é o elo mais fraco, então você gostaria de ser respeitado. E você começa a fazer uma linha de propagação de, de, vamos dizer, de, de, dessa relação. Hoje existe algum projeto que prevê essas mudanças que são necessárias para os ciclistas se sentirem confortáveis? Então, em 2014 a gente iniciou um trabalho que é o pe projeto Pedala Urgs. É um projeto que surgiu inicialmente dentro da escola de engenharia, um grupo de funcionários da escola. E o resultado foi tão legal que o diretor, o professor Luiz Carlos, resolveu levar isso para a administração central, para tratar isso a nível institucional, ou seja, né, para, para toda a universidade. Uh, o então reitor nomeou uma comissão, na época, multidisciplinar, que era formada, o uh, qual fazia parte, a professora Cristine Nodari do lastran também fazia parte, alguns colegas da SUINFRA, alguns colegas da PRAE também representando uh, os alunos, tinha um discente também, tinha um aluno junto da economia, que é um ciclista experiente, que tinham 60 dias para elaborar um relatório de medidas que fomentassem o uso da bicicleta na universidade. Então a gente trabalhou arduamente, assim, mas foi um trabalho bem bem prazeroso, a equipe era muito boa, todos muito engajados, propondo algumas soluções que fomentassem a utilização da bicicleta pela comunidade da universidade. O que é o Pedala UX? A URGS é e foi um projeto desenvolvido por uma equipe dentro da UFRGS que uh, acabou sendo constituída de forma temporária para tratar dessa demanda crescente por espaço para bicicleta dentro da universidade. Na verdade, dentro da sociedade, né? E a universidade se, se reflete também o que acontece na sociedade. O projeto demorou muito para ser posto em prática? Então, a gente... Esse grupo se organizou, trabalhou em torno de seis meses, gerou um relatório em agosto de 2015 e agora em junho de 2017 a gente começou a ver com muita alegria né, depois de dois anos mas enfim né, os primeiros uh, frutos aparecendo com a implantação dos parasitópicos uh, pensados planejados e situados né, na, na, na, no quarteirão, na, onde uh, aparentava ter mais uh, demanda por eles essa é uma das uh, dos produtos das necessidades que o relatório a ponta, né, junto com outras, como os vestiários, que ainda né, a gente não tem nenhum encaminhamento para isso, como a questão de rotas mais seguras entre os campos, ah, também as questões de, de, de segurança para as bicicletas aqui dentro, né, que é uma preocupação, regras para uso dentro do, do campo, tem, tem vários aspectos que o relatório qual é a diferença desses paraciclos já instalados para os novos instalados do Pedal Então, Na realidade a universidade não tinha um modelo padrão de paraciclo né, a assim instalado. A gente detectou no nosso estudo dois modelos diferentes que não eram ideais, né? porque eles um era para prender a roda né, e aí muitas vezes a, a bicicleta ficava solta, poderia danificar o raio da, da, da própria bicicleta, ou até por uma questão de furto, às vezes eu poderia... Deixar a roda e levar o resto da bicicleta, né? no caso o ladrão. E o outro era para prender o selim, que é um modelo muito antigo, era com correntes, né? o próprio paraciclo tinha uma corrente, já, só que essa corrente pode arranhar a bicicleta, enfim. Não eram, e o pessoal também não, não conhecia esse modelo, não sabia como utilizar e prendia a bicicleta, às vezes até da forma errada. Esse paraciclo tipo invertido, que é o paraciclo que a gente propôs no projeto Pedala URGS, está instalado aqui no, no projeto piloto. Ele permite que eu, eu prenda a bicicleta nele sem agredir a bicicleta. Né? A bicicleta fica numa posição, digamos que, mais ideal. Né? E em cada lado do paraciclo eu posso prender uma bicicleta. Então em cada paraciclo eu, eu consigo contemplar duas bicicletas presas. E a vantagem é que eu posso criar conjuntos de diversos tamanhos. Né? Eu não tem um tamanho de paraciclo ideal. Em espaços onde cabem seis paraciclos, eu vou lá e instalo um conjunto de seis paraciclos. Onde cabe dez, eu instalo um conjunto de dez. Então fica muito mais dinâmico para que a gente consiga aproveitar os espaços aqui na, na universidade, fazendo a instalação desses paraciclos. Dentro do campus da URGS, o que poderia ser modificado para acolher melhor os ciclistas? Eu acho que fundamentalmente falta duas coisas um maior espaço para se colocar as bicicletas com segurança, para quem deixa ali a sua bicicleta, de saber que ela quando você retornar ela vai estar ali toda, não parte. E também precisaria que tivesse um banheiros com chuveiro, porque no verão é complicado você fazer uma distância maior, chegar aqui suado e você não ter um local apropriado para tomar um banho, para tocar uma roupa para poder ficar confortável assistir aula ou mesmo trabalhar. Como o Pedalaurus ajuda a fomentar então uh, projetos e pesquisas mais sobre os ciclistas e sobre bicicletas e vias apropriadas para os ciclistas? Uh, não sei se é diretamente o Pedalaurus, mas acho que o Pedalaurus abriu um pouco isso. As pessoas agora estão vendo, né? A, a, já tem um logo que está junto com os secretários, vendo a, a URGS falar disso. As pessoas próprias dos cursos, e não só do curso de engenharia, eu acho que outros cursos também têm a contribuir na bicicleta, né? Seja a questão da discussão de comportamento na área de psicologia, a questão de design de elementos na área do design, arquitetura, pensando no urbanismo completo. Essa discussão da bicicleta está crescendo. A gente enxerga isso pela quantidade de bicicletas no entorno da universidade, tentando estacionar, né, para parar as bicicletas para usar chegar na URBIS, a gente vê isso nos trabalhos de confusão, está aumentando o percentual de trabalhos de confusão relativas à bicicleta, então o tema está realmente uh, entrando no, no desejo na preocupação das pessoas e a gente se trata de um problema quando ele a gente reconhece que o problema existe pra gente né? e eu acho que as pessoas estão reconhecendo que a bicicleta é um problema dela seja como usuária, ou seja, né, da bicicleta em si, ou seja como usuária de outros modos e que a bicicleta se relaciona com ele porque é importante o ciclista andar equipado com luva, capacete, e também ter uma bicicleta bem sinalizada. Porque na relação com o, os outros integrantes do trânsito, você é o elo mais fraco. E a única forma que você tem de se prevenir de alguma possível a, dificuldade maior numa queda é você estar tá equipado. O capacete é fundamental, porque aparentemente ele parece... Ser frágil, mas ele tem uma função de proteção muito própria, muito intensa assim na, nessa relação. A questão dos óculos, você tem a dificuldade de uma poeira, que daqui a pouco entrou no olho, você precisa, e as coisas acontecem em fração de segundos, então você é protegido do, com o óculos. As luvas aí já é mais pessoal, a joelheira também é mais pessoal de você ter um conforto maior ou não. Mas principalmente capacete e óculos é fundamental você usar como itens de segurança. Hoje, dentro da URGS, o que falta para a bicicleta se tornar um meio de transporte mais efetivo? Falta o que falta na cidade. né? A URGS não se, não se desconecta com o resto da cidade. A bicicleta, e a gente tem que olhar para ela assim, é importante olhar para ela assim. Ela é uma opção, uma parcela das pessoas. E ela é uma opção, para essa parcela, aquela opção, ela é a opção em alguns dias. Uh, é muito difícil pessoas que usam a bicicleta o né, tempo inteiro todos os dias aquele dia que chove muito ou se ela tem acesso a carros, ou carros tem acesso a carona, transporte coletivo não faz a viagem mas tem dias que não dá para fazer ou seja com calor extremo, frio extremo, chuva, tempera, né, problemas ah, problemas ah, temporários das pessoas a gente machuca a perna então, a bicicleta, ela não é não, não é o, o modo, a ideia não é que seja o modo de vida único da pessoa, é a gente conseguir encaixar ela. Se cada pessoa encaixasse a bicicleta um dia por semana, seu, nas suas atividades, ou seja, cada um de nós aqui da URSS viesse um dia por semana, e a gente distribuísse isso na semana, isso significa, nós temos cinco dias na semana de cada dia teria 20% menos gente em outros modos vindo para a E isso faria, todo mundo sentiria, assim, então, o que falta é a gente enxergar a bicicleta como uma possibilidade sem, essa, sem tentar radicalizar para ser a única possibilidade. Né? Eu não preciso só usar a bicicleta. Se eu usar a bicicleta por um dia, por semana, isso já seria grandioso para o sistema de trânsito e principalmente para a saúde da pessoa, individualmente falando, né, de quem usa. Uh, culturalmente, isso passando por outras gerações, como um modo de transporte que é sustentável, isso diminui a poluição, melhora a qualidade de vida. Um monte de aspectos que afloram né? desse início pequeno de Zabistrepo uma vez por semana. Eu acho que falta isso na, na, na gente, de enxergar isso como possível. É.